E aí galera do canal, aqui é o Zubit com mais um vídeo E foi mal a moto que acabou de passar Vou explicar pra vocês, antes de qualquer coisa Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha Comenta aí as coisas, gente Precisa de comentar Pergunta o que vocês querem Ultimamente tem tentado tentar trazer outros jogos Então comente se vocês querem outros jogos também E eu vim dar uma dica agora rapidinho pra vocês do Rosário Pô Agora minha reputação aqui tá completando, ó. completei minha é... meu negócio aqui, eu posso vir aqui comprar o Rosário do Amigo né, posso vir aqui ó, aqui ó, Rosário, comprar o Rosário do Amigo, o Rosário do Zelo aqui, pô, mas esse aqui é de 75, o que eu vou fazer com ele? Você vai vir aqui nesse cara de novo. Falei aqui em forma do rosário, você vai pegar o rosário do seu elemento, no caso. Só que eu já peguei o meu, o meu tá aqui, ó no caso. Tá aqui. Deixa eu vender esse outro rosário aqui. Vou botar aqui na bota na mulher. Calma. Nesse, não, não é esse não, é esse aqui. Vamos vender aquele rosário pra lá, porque eu não vou precisar desse rosário aqui, não. Beleza? Não vou precisar dele. Vou pegar um pouquinho de dinheiro de volta. Você deve... Aqui dá pra refinar ele, refinar normal, tudo, tá? Refina, tudo não tem segredo. Agora eu vou ensinar que eu preciso aprimorar o rosário. Você vai vir aqui em caixa mágica, tá aqui evolução. O que você vai fazer? Vai clicar com o direito nele, vai vir pra cá. Então tem que ter 10 desse item aqui e 10 desse item aqui, para dar o primeiro upgrade no rosário. E um dinheirinho. Quanto mais update, mais ele fica. Então, dá um updatezinho. Ele dava 6k e 200, agora dá... 7K400, subiu bastante por sinal. Vou botar agora, pum, deu um power legal. E dá pra me aprimorar de novo? Dá, vou tirar de novo para mostrar pra vocês. Tem caixa mágica, mesmo esquema. Pô, e onde eu consigo esses itens? Então, esse item pode ser obtido na instância heróica, que por sinal não me lembro onde que é. Mas essa aqui tu pode conseguir, ó, nas 10 cavernas, coração de Sagitário, é, elogio da deusa. Então, o que eu vou fazer? Vou ficar fazendo essas 10 cavernas e coração de Sagitário aí, ó, direto pra conseguir esse bagulho aqui. Vou fazer direto. Os castelos de ar, esses DG. Mas, pô, e se eu não puder fazer esses DG? É, já fiz as minhas 10 cavernas, fiz tudo e não dropei. Onde que eu consigo? Você pode vir aqui, ó, essa mulher aqui, ó, cadê? Emissária da constelação, todo dia tu pode pegar 5 dele e 5 dele. Ah, mas aqui é só nível 80, né? Beleza, a hora que vai apertar a letra O, pra mim avisos. Aí diário, tá aqui, ó todo dia você pode trocar sem ser de nível 2, 0,800. Também será que tem em semana? Então, é só aqueles lá, viu? Então você já sabe como consegue dar o upgrade no Rosário, dar uma melhorada dar um channel pra você, quando pegar o 75 eu vou ensinar como dar o upgrade na capa, então foi isso aí se inscreva no canal, compartilhe, então aí